A lei das estatais basicamente diz que para você assumir um cargo numa empresa estatal ou numa agência reguladora, você precisa ter qualificação para isso e você não pode ser um político, principalmente um político que acabou de participar de uma campanha eleitoral, justamente porque para não haver loteamento de cargos para aliados políticos. Claro, há políticos qualificados para ocupar cargos em agências reguladoras, em empresas estatais, eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, esses políticos não podem ter acabado de disputar a eleição e por isso existe a chamada quarentena, né? É um período depois de disputar essa eleição que o político pode ocupar um cargo. Aí sim, às vezes o cara largou a vida pública tá trabalhando em iniciativa privada e aí não tem problema nenhum, né? O sujeito não vai né? ter uma punição eterna por ter sido um político, por ter disputado uma eleição. Agora, logo depois do período eleitoral, né? e para além disso, capacidade técnica e profissional, ou seja, ou o sujeito precisa demonstrar, salvo engano, tá? Salvo engano, 10 anos de experiência, né, no, na, naquele ramo específico da agência reguladora ou da, da empresa estatal ou ele precisa ter qualificação né, acadêmica, né, ser graduado, mestre, doutor, enfim. Precisa ter experiência, precisa ter capacidade. Eu já conversei com alguns uh, servidores que trabalhavam, né, em agências reguladoras antes da lei das estatais. E eles dizem que o loteamento, né, de políticos era tão bizarro que você conversava com sujeitos absolutamente incapazes, que não entendiam absolutamente nada do setor. Era um escárnio, assim, o cara chegava, não tinha a menor noção do que estava fazendo, né, deixava todo o trabalho os servidores, no final só tomava decisões com base em lobby. Qual que era a pressão ou qual que era a maior mala de dinheiro que entregavam para ele? É um sujeito que não tinha a menor condição de discutir tecnicamente aquilo que era levado para ele. E o Lula, né, como não teve maioria né, dentro do Congresso Nacional para aprovar, por enquanto ainda não tem maioria para aprovar nada, como não aprovou nada até agora, foi para o Supremo Tribunal Federal discutir especificamente a questão dos políticos, né, porque políticos deveriam poder ocupar esses cargos, né, ou seja tá indo pro tapetão, não conseguiu, né, quer ir de Fluminense, não conseguiu, quer tentar reverter, né, no Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, um dos piores males do nosso país, o ativismo judicial, partidos, porque aí, quando o Supremo, ele interfere né, numa lei aprovada pelo Congresso Nacional ou quando ele legisla né, num, num suposto vácuo legislativo. E por que, que eu digo suposto vácuo legislativo? Porque dentro do Congresso Nacional, não debater significa também tomar uma decisão. Quer que eu te dê um exemplo? Sou presidente da Comissão de Educação. Sentei em cima... Hum, então ele é... Não pautei, não deixei votar a revogação do novo ensino médio. Porque, para mim, o novo ensino médio é um avanço. Flexibilizar a grade curricular, permitir que o sujeito possa escolher a grade que mais lhe agrada, é um avanço. Então, eu decidi não pautar para que sequer seja votado. Isso poderia, pelo Supremo, ser considerado uma omissão do parlamento, ser considerado um, um vácuo legislativo. Mas não, foi uma decisão política tomada pelo Congresso Nacional na figura do seu presidente. De da Comissão da Câmara dos Deputados da Comissão de Educação. Né? Não debater no Congresso Nacional, muitas vezes significa sim tomar decisões. Mas aí o que o Supremo utiliza de argumento? Ah não, mas foi um partido político, são os próprios políticos que provocam. Mas quem são esses políticos que provocam o Supremo Tribunal Federal, que acionam o Supremo Tribunal Federal pra ele interferir? São aqueles que perdem as votações. E eles sempre vão acionar. Porque eles estão pouco se lixando a legalidade. Eles só querem vencer a matéria no mérito, sem se importar com a forma que faz parte do Estado Democrático de Direito. é né? No Estado Democrático de Direito, respeitando as garantias e direitos fundamentais, a maioria decide, a maioria governa, a maioria legisla. E ponto final. Né? Agora, não. né Sempre querem recorrer pro tapetão, dessa vez para mudar para a lei das estatais, explicitamente mostrando que querem carguinho. E vamos falar sobre outro assunto? Mas antes de falar sobre outro assunto, eu peço que você se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, deixe aí o seu like, entre nos nossos grupos de WhatsApp, zap, zap, que estão bombando com concurso, curso de livros, com uma série de coisas e também, claro, o Clube MBL, para você que deseja receber as notícias em primeira mão e ter acesso aos nossos maravilhosos mini documentários e entrevistas exclusivas que você só encontra lá. Muito bem, a outra notícia que eu vou comentar aqui com vocês é o Lula exaltar o PT e dizer o seguinte, aspas, não existe partido político no Brasil, o único partido com cabeça, tronco, e membro é o PT. O PT não é uma coisa qualquer, é um partido político. O restante é uma cooperativa de deputados que se juntam nas eleições. Gente, veja só, do Lulinha Paz e Amor, Frente Ampla, trazer todos os partidos, trazer todos os movimentos sociais, pro Lula, olha, o único partido político no Brasil é o PT. Primeiro, isso mostra a soberba né, dos petistas. Não à toa, dos mais de 30 ministérios, 24 ou estão com o PT ou estão com o Lula, 24 ou são petistas ocupando ou são pessoas de confiança pessoal do Lula e por isso a arrogância deles, a soberba deles vai fazer com que eles caiam, vai fazer com que eles caiam do poder, seja durante o cometimento de crime no mandato do governo Lula, em que vai haver corrupção, eu não tenho a menor dúvida disso, você já tem aí ministro envolvido com todo tipo de coisa, é, você já tem aí loteamento de cargo para gente duvidosa, é, seja nas eleições, porque essa soberba berba, já, já fez com que o PT passasse aí 4, 8, sei lá, já nem me lembro, um mês de trabalho legislativo sem aprovar absolutamente nada por não ter maioria, nem medida provisória de reorganização de ministério, que, são, que é uma coisa assim que o parlamento dificilmente contesta é né? porque o governo tem o direito de organizar a esplanada dos ministérios como bem entender, né? o parlamento claro, pode e deve legalmente dar a sua opinião, mas em regra o parlamento ele pega bastante Bastante leve com a criação com a junção de ministérios porque fala, bom, o governo acabou de ganhar ele governa, né, a estrutura do executivo ele desenha como, como bem entender, é claro que tem coisas polêmicas que aí são debatidas dentro do Congresso Nacional e às vezes o governo enfrenta resistência mas em regra é uma coisa muito simples e muito leve de se aprovar, aliás para quem nunca ouviu a militância petista, o coro dos petistas é partido, partido é dos trabalhadores, ou seja Partido, partido mesmo é o PT O resto não Olha, eu, eu concordo até em parte com o Lula De que a maior parte dos partidos do Brasil Eles não tem ideologia, né? São realmente agremiação de pessoas pra disputar o poder E que não tem um programa ideológico nenhum Agora, dizer que só o PT tem programa Dizer que só o PT é partido Isso primeiro, ainda que fosse verdade Ainda que o PT fosse o único partido com programa no país O que é mentira é... ainda assim Quando você quer governar, meu amigo Tem um desgaste desse, à toa de graça, para jogar para uma militância petista que você já vai ter não importa o que você faça, não importa o que você diga, é de uma burrice de uma arrogância enorme enorme, enorme e mostra como eles são hegemônicos, como eles não querem dar espaço só PSOL, PCdoB PDT, MDB PSD, todo mundo que tá lá parte fiel do governo, não interessa não é nem partido político, é só uma galera que a gente usa aqui para governar, mas partido político é só o PT mesmo, isso não nossa mentalidade totalitária né, do PT, autoritária, hegemônica, hegemonista, que quer destruir que quer confundir o Lula com a esquerda, né? Quer falar, olha se você não gosta do Lula, você não é de esquerda se você critica o Lula, você não é de esquerda, né? E isso é uma injustiça que se comete contra esquerdistas porque tem esquerdista que discorda do Lula tem esquerdista que disputa eleição contra o Lula tem esquerdista que denuncia é, é, é exceção, tá? Porque o, o projeto hegemônico, ideológico do Lula é muito bem sucedido ele conseguiu confundir as pessoas e transformar Lula em sinônimo de esquerda. Por isso, pouquíssimas pessoas têm coragem de dizer publicamente, né? Como críticos, não é nem contra o PT, mas colocar críticas ao PT. Que qualquer crítica já vem os cães raivosos contra você. Nos bastidores, pô, eu escuto várias pessoas de partidos de esquerda, fora do PT, ou mesmo dentro do PT, que tem críticas ao petismo, que tem críticas ao PT e que tem, tem críticas ao Lula. Agora, nunca nenhum deles fala publicamente porque sabe que vai ser linchado, que vai ser considerado de direito que você considerar traidor, né? Por quê? Porque é um projeto hegemônico de poder, é, é, é um projeto totalitário, né? Não tem nada mais totalitário do que as pessoas terem medo de falar umas com as outras para serem denunciadas para o governo, para o partido e serem consideradas traidores, né? Exatamente, exatamente como foi feito uh, com Trotsky, foi perseguido pós-revolução. Não tem nada mais totalitário do que esse, esse regime de vigilância e de medo eternos que são impostos pelo PT.